Eu acho que no meio da, das mudanças e das crises há sempre oportunidades. Sinceramente, eu, eu encaro sempre como uma oportunidade. E eu acho que os mídias têm uma oportunidade imensa de se reestruturarem, de fazerem coisas divertidas, de conquistarem as audiências, de irem aos mais jovens. Eles têm isso tudo na mão. Agora, o que eu sinto é que tem um, que soltar, tem que soltar. Uh, o modelo antigo não resulta, não resulta é difícil a mudança, especialmente para organizações hum, envelhecidas, organizações muito grandes, é complicada a mudança, mas se tem que acontecer, e eles têm essa oportunidade e agora, por isso, assim, eu acho que, <risos> que tem que arriscar, tem que arriscar, sinceramente, porque nós já temos casos a nível mundial de sucesso de televisões, de toda a parte informática, de informação aliás, hum, nós queremos saber, nós queremos saber, mas é agora. Nós também queremos saber o que é que está a acontecer agora. Nós não queremos ver o programa que foi gravado ontem quando nós já temos acesso às imagens nas redes sociais, por exemplo, quer dizer, eu acho, que, eu acho que é um mundo de oportunidades, eu acho que esta mudança é uma oportunidade. Eu acho que uh, as televisões, os canais, não têm que olhar para o digital como algo assustador ou um bicho de cabeças, antes pelo contrário antes pelo contrário têm que perceber que conteúdos é que resultam eles um, têm que alterar calhar, uh, edições produções de conteúdos adequar a cada uma das plataformas Pá, mas mas eles continuam a ter muito muito poder muito conhecimento e basta crerem eu acho <risos> eu acho que é um risco mas sinceramente eu continuo a achar que que ainda há tempo há muito tempo e que uh, se os decisores <risos> Uh, perceberem que podem fazer podem a uh, criar novos verticais de negócio, novas áreas de negócio, um, ir atrás das suas audiências, que é tudo aquilo que qualquer mídia quer um, eu acho que, é, que há tempo para fazer isso assim, temos que arriscar há coisas que vão correr bem, outras vão correr mal mas, mas temos que ter essa capacidade de agarrar, de agarrar. por acaso é, é engraçado porque uh, há 15 dias eu estive em Amsterdão e entretanto fui visitar uma um co-work e estava uma startup da Heineken E é muito curioso quando nós olhamos para um negócio que também está que é super poderoso, está super enraizado e tem ali todas as regras, todo o blend criado para uma cerveja como uma Heineken, não é? E que começa a perder cota de mercado. Ao perder cota de mercado, muito por causa de cervejas artesanais que começam a aparecer, o que é que a faz, em vez de olhar para isto como uma ameaça é? e prender-se e ficar presa àquilo que ela toda a vida soube fazer e toda a vida fez e bem, não é? Não, criou a parte uh, equipas que se focaram em criar blends para ser vendido para toda esta indústria nova que está, que está a surgir de, de cervejas artesanais. Por isso, o que eu acho é que nós todos um, temos de ter esta capacidade, que é não ver dificuldades e transformar uh, as, as, estas primeiras dificuldades em, em desafios, em forma de crescer, forma de crescer, porque o mundo está cheio de oportunidades, agora temos que arriscar e temos que correr atrás e pensar fora da caixa, <risos> e pensar fora da caixa, agora dá trabalho, tanto Portanto, dá muito trabalho, dá muitas dores de barriga, muita insegurança, às vezes frustrações, outras vezes alegrias. Ah, mas...